Eu acho mais legal, a melhor sacada do curso é de dar essa visibilidade, esse empoderamento para a juventude. Né? Que quando nós falamos de vulnerabilidade, a, o remédio para a vulnerabilidade é o empoderamento. Isso acontece quando o jovem tem voz, quando ele fala sobre os seus problemas. E eu moro no interior do estado do Rio e por muitas vezes o meu trabalho não é tão visível para, para o para a capital, por exemplo, e quando surge uma oportunidade dessa, quando o Ministério da Saúde fala, olha, seu trabalho é legal, o que você está fazendo tem valor, né? É, eu acho que é muito gratificante e tá aqui como jovem agora facilitadora, mostra também a sensibilidade de toda a equipe que fala assim, não, você está indo num caminho legal, vamos lá mostrar pra galera o que você tem feito e mostrar para eles que mesmo morando no interior, com todas as dificuldades que a gente sabe que existem, né, que não são poucas, é possível sim fazer um bom trabalho e ter resultados positivos. Vamos vamos lá mostrar pra galera como é que faz, como é que é. é então, eu sempre trabalhei com juventude sempre trabalhei com juventude negra e de periferia e foi um trabalho voltado para a redução dos índices de homicídio então foi um trabalho de fortalecimento da juventude também da juventude de periferia, juventude negra que hoje em dia está no topo dos, do, dos índices de homicídio e o trabalho de prevenção né? então foi através do acesso à educação acesso à cultura e esporte que nós achamos a melhor saída para essa juventude Deixar de morrer, né? Ou ficar fortalecidos e conhecer seus direitos. E nesse ponto entrou o trabalho com prevenção também ao HIV. Né? Através das conversas, das palestras e da vivência deles.